Olá desbravadores, meu nome é Luciano Souza e começa aqui mais um vídeo da série sobre West End. Tudo que a Dave representa como vida social e restaurantes aqui no West End, na Robson pode se transformar nas compras e no glamour. Então o que você não encontra em um, você pode procurar no outro. Esse restaurante aqui, o Red Robin, ele é muito, muito bom E o melhor de tudo, além de ter alguns dos melhores hambúrgueres da cidade A batata frita ainda é refil grátis Tem mais uma filial do Steffos, que é aquele restaurante de comida grega maravilhoso. Olha, tá fechado, porque senão viria uma fila que estaria até aqui fora. Muito, muito bom esse aqui, vale muito a pena conhecer. Até porque o preço, ele é bem camarada. Esse daqui é um dos supermercados favoritos dos brasileiros. Ele fica aqui em West End. E o nome dele é No Frills, justamente porque... Ele não é um supermercado que nem Superstore, que vende de tudo. Só vende comida aqui. Parece que aqui é nem reina, né? Absoluta. Atenção, todos os chocolates. A Nutella acabou. Mas ainda tem a da marca deles. São 725 gramas. Para quem busca economia no varejo, essa daqui parece ser uma ótima opção. Tem umas opções orgânicas, saudáveis, sem glúten. Então, para quem está buscando uma vida mais saudável aqui no Canadá, sabe onde achar os produtos certos. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Curtem, comentem, compartilhem. E até a próxima!